Não, vamos ver. Vamos analisar as peças disponíveis aqui, tá? Que nós vamos colocar. É, a gente tem que o V12 Racing. Esse carro aqui, ele é AWD, tá? Esse carro aqui é AWD. Aspiração original, por enquanto, né? Vamos ver o pneu aqui, original. Tamanho do aro traseiro, no máximo, 998. O dianteiro pode deixar a origem. Ó, estilo de ar, nós vamos ter que colocar o mais pesado, tá? É tudo pela... pelo desempenho. Ó, esse aqui não ficou tão feio não, né? Plataforma e controle original. Tudo original, tá? Vamos pro conjunto de transmissão. Transmissão de nove marchas. Linha de transmissão origem. E diferencial, a gente vai colocar esse de corrida Eu não colocaria Eu vejo que o pessoal tá, tá colocando esse diferencial de corrida Mas ele, é, ali tá negativo, né? É, vamos colocar, vamos colocar, né? Motor, entrada não Sistema de combustível, né? Coletor de admissão, isso aqui, ó Pode colocar o de corrida Sistema de combustível origem Ignição origem Válvulas de corrida cilindrada original, pistões originais. É isso aí, né? É só isso mesmo que dá para colocar nele. Vamos instalar? Pô, agora eu tenho que pegar alguma pista como referência. Quais é as pistas que esse carro tá andando bem? Olha o tanto que ele é bonitão, cara. Nossa, é muito louco, né? Ó, vamos entrar no modo rivais aqui para nós botar o nosso carrinho para andar. É, eu tenho um tempo nessa pista aqui, ó. É essa aqui, ó. Esse circuito aqui é muito da hora. Hum, S2, né? Vamos lá, vamos lá! Ah, tem que dar uma volta primeiro, né? Uma volta de apresentação. Nossa! Vamos lá, vamos lá! Tentar pela terceira vez aqui bater esse tempo. Tá difícil. Tá difícil. Concentração total Errei ali atrás, né? Eu errei ali atrás, errei ali também. Bati o tempo. Boa, boa. Mas eu errei. Dá pra melhorar muito isso aqui. Vai que que é isso, menino? Toda hora ganha uma conquista. Bora fazer... Ah, eu liberei Golias, ó. Bora fazer uma Golias. Mano, eu tô, tô muito fã dessa expansão. Hum. Bora fazer golia. Ah, eu vou compartilhar, né? Tem que mostrar a tunagem também para quem quiser copiar. Deixa eu mostrar a tunagem aqui, ó, para quem quiser copiar. Mesmo esse carro tendo pouca velocidade final quando passa naquelas barreiras lá. Ó, como eu deixei o aero, né? Pouco, pouco aerodinâmica aqui, ó, na traseira, eu tive que deixar a barra dianteira aqui um pouco mais alta. Se você deixar ela zerada na dianteira, você vai ver que o carro vai sair de traseira. Aí, se colocar assim, fica mais seguro de andar o restante, a aerodinâmica aqui eu deixei a traseira mais de boa, isso aqui vou compartilhar aqui a tonagem tá tendo bugs no looping né, é eu, eu tava testando esse carro aqui, tinha um cara que ele fazia opa tinha um cara que ele fazia, e tá tendo bug no, no boost também, é boost aquilo lá né, o turbo lá que impulsiona os carros o cara vai embora, velho. Na velocidade, onde ele quiser. Vai estragar o rivais, hein? Esse carro aqui é pra circuito, viu gente? Mas na campanha ele anda de boa. Mas, assim, ele é apelão circuito. Eu acho que ele anda melhor que o Koenigsegg, talvez. O que vocês acham? Ele anda melhor que o Koenigsegg eu achei essa golias aqui muito pequena, hein? Achei esse golião aqui muito pequeno. Cinco minutos? Quer ver? Uau! É muito massa! Cara, é. é eu tipo assim, eu não joguei a expansão do Horizon 3. Pra mim saber como é que era, mano ah, essa aqui, cara Só um minutinho, só um minutinho que eu respondo, tá? Cara, eu tô impressionado, viu? CCGT? Ah, ela bateu todos os tempos do CCGT? Vixe, imaginei Mano, muito, muito top Cara, muito top Vamos, vamos, vamos O oh, louco, quando entra nessa parte aqui Faz um barulhão. Olha o Horizon México lá embaixo, hein? Olha o Horizon México lá embaixo, velho. Que doido! Ah, é muito massa, viu, velho? Os caras são é zica mesmo, velho. Já tá acabando a corrida Golias Não é Golias que fala, né? A menina falou outro nome Ela não falou Golias Eu falo Golias por causa do Zoi. O Zoi Game fala Golias. Mas quando o carro tem muita aderência, é né? um carro muito grudado, a velocidade final dele aqui no Forza, meu Deus, terrível. Cara, é, é muito, muito, muito top, cara. Nossa, e quando a gente tiver lá na nova geração, da nova geração dos consoles gráficos absurdos e fizer outra expansão dessa, mano. Essa aqui já é assustadora, né, de, de questão de detalhes. Olha essa visão. Pega a visão. Horizon México lá embaixo. Ah, e aqui não tem boost não, né? É golaia, né, que ela fala? Gola... Oh, meu Deus. Fica olhando o chat. Fica olhando o chat no meio da corrida. É golaia, né? Golaia. Olhar o chat no meio da corrida é F. Nós vamos montar uns lobbies com esse carro aqui. Todo mundo com o mesmo carro. Eu vou ver se todo dia eu faço. Ah, aqui tem um, ó. O negócio que vai impulsionar o carro oh. Quase É pequeno essa pista aqui deve ser uns 4 minutos e 500 o recorde dela, uns 4 e 500, para quem é experiente. Abaixo disso aqui, se vê tempo ali na casa de 3, tal, você pode ter certeza que o cara tá usando um rec É isso aí, corremos em golias, tunagem do carrinho, tudo compartilhado para nós.